GTR acelerou a live com um like Meus amigos, muito boa noite a todo mundo que está chegando que Wilker acelerou a live com um like Esse canal é GTR, Larry Wilker, valeu pelos likes E todo mundo que está acompanhando, seja bem-vindo a mais uma live aqui na R&C Gamer Não esqueça do like, do compartilhamento que Isso ajuda bastante o crescimento do canal E quem puder ajudar pelo Pix e pelas estrelinhas, também a gente agradece tá no comentário fixado lógico quem puder mas like compartilhamento sempre que der fiquem à vontade para ajudar galera viu pessoal Daniel Oliveira de Moraes acelerou, Daniel valeu pelo like, like. Também, valeu pelo like também valeu pelo like só fazer uns compartilhamentos aqui jogo rápido a gente já começa Valeu pelo compartilhamento, Daniel. Daniel Obrigado. Oliveira de Moraes compartilhou E pronto Tudo compartilhado Beleza Vamos começar Vamos começar Sem mais delongas Então Daniel, o carro da Endurance Está aí na tela para vocês É o, o 300 x Da Nissan é, já foi, ele já foi testado, né? nós fizemos a Endurance, a, a, nossa, a nossa bateria de testes normal né, com ele, que é a Liga Gran Turismo, mais, mais a Endurance da Rota 5, já foi feita com ele. E agora a gente vai encarar Roma com ele. Normalmente é assim, a gente faz a Endurance primeiro. Não, ainda não tem a CRXLM, LM, Daniel. Eu tô ligado que é tirando ouro. É tirando tudo ouro, se eu não me engano, na na B Internacional, se eu não tô enganado, né? Aí eu... É... Eu ainda não tenho esse carro. Eu ainda não tenho. É, futuramente eu vou tentar tirar ouro em todas as licenças. Bruno Márcia Rocha acelerou a live com o like. É a beta internacional né, Cassiano? Ah, então, eu não tenho... Assim, eu não tenho ouro em nenhuma licença. Então, quer dizer... Pra tirar ouro em todas as licenças, ainda vai demorar um tempinho. Bruno, valeu pelo like também, amigo. Nós vamos selecionar o nosso Nissan 360X. Selecionado, beleza. Valeu pelo compartilhamento também, Bruno. Muito obrigado. Vai fazer Laguna Seca. Ah, com, Laguna Seca com, com ele é tranquilo. É, Laguna Seca com a CRX LM vai ser tranquila. Aquele carrinho é muito bom. É, eu, peguei, eu peguei um save antigo, um save que já vinha com a gente tudo ouro. Aí já vinha com os carros premium. Aí eu, aí eu testei a CRX. Cara, é... É, o ajuste vai ser o mesmo da Rota 5. Que assim, o ajuste da rota 5, já, é já é o ajuste meio que eu faço geral, né? Então, tipo, aqui não tem muito o que fazer com a nossa 300 x O que, que eu vou fazer agora é ir direto pra Endurance. Rapaz, boa sorte então nesse, nesse teste que estão faltando, cara. Boa sorte mesmo. A única coisa que eu vou colocar aqui no, no carro é o pneu duro. Eu acho que já deve estar com o pneu duro, inclusive. Então vamos lá. Lembrando, tem que ter GT1 para nós encararmos aqui na, na Endurance. É, o carro já está com o pneu duro. O carro já está certinho tá está de boa. Então vamos lá Vai começar, galera Duas horas de Roma Cara, eu gosto de Roma Mas, assim é, é bom também a gente ver quantas voltas Cada carro aqui consegue fazer, né É interessante Também Boa, já tem GT1 Então vamos embora Petroemir 12. Petro. Vector... Petro e Atlântique. Cara, veio o grid, veio um grid, veio um grid pesado. Veio um grid pesado. Petroemir 12. Venturi Atlantique, R-390 LanEvo valeu pelo like, amigo! E Alexandre Leone também chegando com like, muito obrigado! GT1 e GT40 Dei um grid bem cabuloso, viu? Dei um grid cabuloso! Bem, bem forte o bom é que quando nós vamos enfrentar um GT1 só, a marcação é mais fácil de ser feita Consegue também ganhar o segundo carro prêmio, né? Nós já ganhamos o primeiro que foi o Alteza. Vamos ver se a gente ganha o segundo carro prêmio que dá em Roma também. uma coisa agora. Correndo aqui em Roma. O câmbio. poderia ter encurtado um pouquinho o câmbio desse carro. até ter um aproveitamento maior das marchas. Eu só vou usar a terceira, a quarta e a quinta aqui. Dificilmente vou usar a sexta. Dificilmente a sexta marcha vai ser usada aqui nessa, nessa pista, viu? Estamos na P1. Foi um pouco mais fácil atingir a P1 com esse carro aqui em relação à coisa com calibra, né? Bom, a corrida com calibra foi bem mais difícil, né? Corrida que a gente teve que encarar dois GT1s, né? Quer dizer, foi algo mais complicado. Essa aqui só tem um GT1, então, tipo... Dá pra... Se procurar, dá para Correr um pouco, um pouco mais tranquilo, apenas. É de alma, ah, obrigado pelo seu like. compartilhar também, amor Jean Vicente, valeu pelo like, amigo. Todo mundo está chegando com like, com compartilhamento. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Nossa, entrei errado aqui. Muito errado. Mas olha, o ritmo com, esse, com o nosso 300ZX está sendo melhor. Tá, tendo, tá menos pressão, né? Tá mais tranquilo. William do Cabo chegando com o like, valeu, amigo! É um carro que tem mais força Tem mais força é, Tem uma boa potência e comparado com o Calibra Ele corre mais que o Calibra também Então, tipo, a corrida agora vai ficar um pouco mais tranquila Vamos dizer assim Até que nós já estamos até com uma boa distância ao resto do pelotão. O negócio agora é saber quantas voltas o nosso Nissan é, vai aguentar né, na pista. Henry, valeu pelo like. O Calibre a gente sabe que faz 20 voltas tranquilo. O Calibra a gente já sabe que faz 20 voltas. Vamos ver quantas, quantas o 300 x faz. O Calibra faz 20, 21 voltas, em média. Vamos ver agora o 300 x quantas voltas ele aguenta aqui na pista de Roma. Fica à vontade, Cassiano. Segurou Adriano, valeu por like, amigo. A dianteira de vez em quando não responde bem. de boa ainda. Então, é, isso aí, normalmente, eu já faço, eu tento fazer, depende do carro, tem carro que dá pra fazer isso, tem carro que fica mais difícil, mas eu tento, eu tento fazer isso, tipo, é porque eu sei que o pior momento do GT 1 são as são as duas ou três últimas voltas antes da parada dos boxes. Eu sei que as três últimas voltas antes dos boxes do GT1 já tá com o ritmo muito lento. E, as, e, a, e a primeira volta, primeira, segunda volta no máximo, após a parada, que ele tá com o pneu frio. É nesse momento que eu tenho que atacar ele, que eu tenho que... Abrir distância, é, fazer com que é distância o máximo possível, ou, dependendo da situação, tirar a distância. Com o Cálibra, a gente não conseguiu fazer isso muito bem, porque eram dois GT1s e a marcação em cima de dois carros fica mais difícil, né? É, com 300 x eu acho que essa é, como já temos um GT1 aqui nessa corrida, a marcação fica mais de boa, porque a gente já sabe que o GT1 faz 20 e 21 voltas com o jogo de pneu. sabe que o GT1 faz 21 20 a 21 voltas. Normalmente a máquina faz o quê? Faz uma para, a primeira parada com 20, depois com 21. Opa, valeu pelo like, amigo. Interessante, viu? Posso ser interessante. Como eu já tenho aqui mais sete carros para testar andar aqui em Roma, eu só vou voltar a fazer teste com veículo, como estiver, tipo, já perto de acabar a lista de carros. Beleza, amigo. Dez voltas aí. Opa, valeu, amigo. Ah, pois... Então, tem alguns carros que... Não ter mais máquina é complicado mesmo, cara. O gente está se comportando bem, cara, só que eu tenho que acertar alguns pontos ainda. Pois é, cara, cal. Assim, é. Eu entendo, a linha de raciocínio. Eu entendi o que você tá falando, tipo, tentar parar antes para depois pegar ele com o final ruim. É, mas, sendo bem sincero, comigo não funciona muito essa, esse, esse tipo de tática. Assim, às vezes funciona, às vezes não. Pois é, cara, mas a. a a polifone não pensa assim, né? Mas... fazer o quê, né? Então, tocar eu vou estar falando. É porque é o seguinte, eu não consigo fazer uma linha de raciocínio assim. Não consigo, já tentei. É... Eu mesmo, tipo... Eu tento fazer o programa de paradas normal do carro. Lógico, se a corrida ficar difícil, E aí eu faço o quê? Aí eu faço uma antecipação de parada... Aí eu posso fazer uma antecipação de parada... Ou... faz um tudo ou nada. Mas, normalmente... Normalmente, como eu corro aqui... As corridas, as duas de rumo que eu faço aqui... Todas funcionam no programa de parada, normal. Fazendo as 20. No caso do Calibra era 20 voltas, 21. Eu não sei quantas voltas o 300 zx aqui vai aguentar, mas já estamos com 12. E o filho já tá com. O filho já deu uma boa gastada já. Eu acho que esse carro não aguenta muitas voltas ainda. foi também as a endures lá de diagonal seca com viper a gente a gente acabou ganhando mas foi no limite então eu também não sou muito bom em escalonar marcha por marcha é Daniel sou muito muito ruim escalonar marcha marcha a marcha é tanto é que eu mexo mais aquela no automático Eu mexo naquela automática, mas tipo mexer marcha a marcha não é muito meu forte. Eu admiro muito o pessoal que consegue fazer isso, marcha a marcha. O pessoal que consegue calar na marcha a marcha, certinho, cara, isso eu acho sensacional. Mas, tipo, comigo eu, eu tento, mas isso aí pra mim não rola. que o carro tá... já estamos com 14 voltas, eu tô de olho nesse pneu traseiro, pra ver até onde ele aguenta, já tem um carro ficando para trás, terceiro lugar tá lá brigando com o quarto, pra, pela posição ainda, né? Já, já temos alguns, alguns grupos definidos aqui, né? Estamos nós aqui, o GT1 em segundo, a terceira colocação tá sendo disputada ainda, o quinto e o sexto também já estão bem separados um do outro. Essa tá sendo meio que é a divisão aqui. Ah, frei tarde. tem um pouquinho tarde ali. A terceira marcha tá cantando pneu. A terceira marcha se o carro não fica aprumado, não fica retinho, a terceira marcha o pneu tá cantando. Isso já não é um bom sinal. Isso aí já não é um bom sinal, quer dizer que a o pneu já tá, né? Passamos as 15 voltas, tá ótimo. de terceira marcha, o problema é que se eu jogar a quarta eu perco força, então eu tenho que conviver com essas patinadas mesmo, e a frente do carro poderia ter tirado um pouco de asa, eu acho que daria, daria bom. Agora já estão assim o problema é que essa volta foi terrível 1, 24 muito ruim muito ruim mesmo essa volta Por enquanto, tão bem, mas sem, sem provocar rodada nem nada, o que é bom. Pelo menos isso, né? A gente não tá rodando. que pode acontecer, mu acontece muito de vez em quando, quando a gente tá com um carro... Com o um pneu nesse estado aqui, é sem querer rodar, o carro está se segurando na 18 agora Aqui do jogo completo Tá quase 100% Tá quase 100% Cassiano aqui do jogo Vianna, vale pro like! Nossa, a cantada de pneu que a de terceira! Essa volta agora eu vou parar. Eu queria tentar segurar 20 voltas, pelo menos. Não, não vai dar. O traseiro esquerdo tá muito gasto. Eu vou ter que parar agora. Eu vou ter que parar agora. Tem que parar agora. Não dá. Não dá pra segurar mais esse carro. 19 voltas é o máximo que ele aguenta aqui em Roma. O que não é ruim. O que não é ruim. 19 voltas ainda é uma coisa de voltas respeitável. já era. Vamos pro boxes. 19 voltas. Tá bom, 19 voltas tá bom. Não tá ruim não, 19 voltas não. E vamos sair segundo ainda. Ou 4, Daniel. Vai depender da quantidade... vai depender do tempo. Porque aqui em Roma é... Aqui em Roma Tem a questão do tempo também Que é 99 voltas Ou 2 horas de relógio Pode ser 5 Pode ser 4 Vai depender De quanto tempo vai estar de corrida Bom Paramos agora na 19, a próxima parada vai ser na 38. 38. É isso? É isso mesmo, 38. Paramos agora na 38, galera. O GT1 está lá na frente, ele vai parar nessa volta ou na próxima. Se ele parar nessa, a gente já pega, já pega a liderança. Se ele parar na próxima... Olha direto, ele vai parar na 21. Ele vai parar na volta 21, o GT1. Estamos com o pneu novo, então vamos caçar ele. Já que, ele tá com, já que o GT1 está no momento crítico do pneu dele, ele já está com o pneu dele no limite. Então, beleza. Volta 38 na nossa próxima parada. Bom, durou 19 voltas, está bom. Tá ruim, eu achei. Pois é. Bom, a gente tem amparou Mário Vieira chegando pro like, muito obrigado. gente 1 parando, vamos bater minha ponta. Oh, mas olha aí, já fizemos um 16 e 8. Já fizemos a melhor volta da corrida muito mais rápida do que na outra vez. Dessa vez a volta era 1.18, fizemos 1.16. Política da empresa. A, é, a Capcom a achou melhor fazer remake dos, dos clássicos, né, Dos Resident Evil. Decidiram fazer remake, né? Tipo, pegar a história que todo mundo conhece e recontá-la de outro modo. É, foi uma ótima tirada. O problema é que a Polifone Digital, que é quem, quem faz o Gran Turismo, não pensa assim. O Kano Zori Yamaguchi, ele prefere evoluir, ele, fazer, ele prefere fazer a sequência de Gran Turismo sem pensar, sem olhar muito para os jogos do passado. Ele pensa que cada jogo tem que ser uma evolução dos jogos do jogo anteriores. Ele não pensa em pegar um jogo antigo e... Moldá-lo aos gráficos atuais. Não é, da, não é da política da empresa. O problema todo é esse. É a política da empresa. A política da empresa é totalmente diferente. A política da empresa é bem. Não é de pegar os antigos e vamos é, fazer um remake ou fazer um remaster. eles não pensam assim não isso é uns fãs que é, então uns fãs os fãs criam os mods eu tô ligado que, que os fãs trabalham nisso Eu tô ligado que tem, ah, existe é, muitos fãs que pegam os jogos e retrabalham por eles mesmos e distribuem. Esse, esse, pronto, Júnior, valeu. Boa noite, amigo. Só pra ter uma ideia, esse canto que eu tô aqui é um, é um mod. Tem mod, é um, tem um mod nele. Não é mod gráfico, mas é mod de inclusão de veículos. Valeu seu like, Júnior. Esse gruntesmo que eu tô aqui, ele tem mods. Ele tem modo de, de melhoria visual. Melhoria visual não. Ele tem modo de inclusão de veículos. Ele, por exemplo, pegaram, incluiu alguns carros do GT1, alguns carros de coisas do GT1 que não estavam no jogo, foram incluídos aqui nesse jogo. É, foram incluídos cores adicionais, alguns carros que não tinham no jogo. O jogo original, por exemplo, o GT90, que na versão original só tem ele branco, aqui tem ele com outras cores, eu mesmo tenho um GT40, GT40 não, GT90, preto aqui nesse jogo. Essa versão minha é uma versão já modificada, então, tipo, eu entendo que os fãs, o trabalho dos fãs, às vezes, sai, melhor, até, sai até melhor do que um trabalho de uma produtora grande, basta você ver o GTA, o a, a trilogia, a, o GTA que saiu agora, o, rema o remaster do, do 3, do Vice City e do San Andreas, ficou? Não ficou bom. O rimaster é feito pela, pela própria Fox Star. E tem, tem pessoal que faz modo mil vezes melhor. Beleza, 26 voltas. Ali, tem que entrar um pouquinho mais cedo. Tem que um pouquinho mais cedo. tranquila em relação à corrida que a gente fez com o Cali, parece que eu falar. Eu não posso falar que tá tranquila, né? Não posso falar que tá tranquila, vai ser mais tranquila, que tem que acontecer alguma coisa, né? Porque assim, o, o, o Resident Evil 3 do Remake eu não achei ruim. Eu não joguei, tá? Não joguei, eu não joguei, mas o que eu vi, o que eu vi, cara, eu gostei do 3. Eles pegaram é meio, é meio que a Fórmula do 2, né? A, meio que refizeram a Fórmula do 2. Que o, o remake do 2 foi muito bem, foi muito bom. A gente reclamando que o três era mais é, o, o remake do 3 ficou muito curto mas o Resident Evil 3, era mais o original era mais curto se você pegar o primeiro Resident Evil era um jogo era um jogo de um tamanho bom não era muito grande também mas era um jogo grande mas não era é um, um jogo bem grande o 2 também era um jogo muito grande 2 eram... Um, a, a campanha do 2 era gigantesca, e o 3, a campanha do 3 era mais curta, originalmente a campanha do Resident Evil 3 era mais curta, nos remakes ia acontecer a mesma coisa, muita gente reclamando que o, o jogo tava muito curto, cara, a reclamação do tempo de tempo de, de jogo ser mais curto em relação ao 2, eu acho... Não, não, não, rola, não, não rola muito, porque quem jogou os, os, os originais sabe que o 3 era o mais curto da trilogia. A trilogia de Rock City, todo mundo sabe que o Resident Evil 3 era o mais curto. Eu tô ligado que é, ele já acabou tirando muita coisa algumas coisas, que ele... E segundo a, eles, a pessoa da Capcom mesmo achou que não, não, não, não faria sentido ter um jogo novo. Porque também muita gente tem que lembrar: remake é totalmente refeito, né? Tipo, se for bater a mesma coisa que teve no outro, ele acaba de fazer um Remaster. Tá ligado? Tem muita gente que não sabe a diferença. Diferenciar, né? Remake de remaster. Mas. Se a fosse para refazer. É, trazer, trazer tudo que já tinha. para esse novo. Era melhor ter feito um remaster. Assim como no Resident Evil 2, eles tiraram muita coisa também. Do que tinha no clássico. Mas muita gente não lembra. Não lembra, ou então releva, porque. Pô, pelo fato do 2 ter sido melhor que o 3. Desses remakes. Trazer as voltas aí. pois é. Cassiano, eu tô muito em constante. Eu tô fazendo 20, 21, aí eu baixo para 18, 19, 17. Eu tenho que começar a ter uma constância. Eu, tô, eu, tô, eu, já, eu já notei isso desde a primeira, desde o começo. Eu não tenho certeza desde o começo, que minhas rodas são muito constantes. E tá sendo com esse carro, né? Eu lembro que na, na endurance também da Rota 5 eu tava muito constante com esse carro. Eu queria trazer, mas é porque, no momento, eu tenho condições de trazer. Eu queria trazer GT4. É, por enquanto, não vai dar. Por enquanto, eu ainda não vou poder trazer GT4. Rodrigo Lima, valeu pelo like, amigo. Por enquanto, não vai dar pra trazer GT GT4 ainda. Lógico, né? E, futuramente, se sei lá, no meio do ano eu consegui um equipamento melhor aí eu trago aí eu trago sempre todas as vezes aí eu vou trazer GT3 e GT4 aí eu vou trazer GT3 vou trazer GT4 Eu quero ver se eu arrumo meu, meu PS3. Eu quero ver se eu conserto ele Para trazer uma placa de e, e comprar também uma placa de captura. para trazer GT5 e GT6. Também. Eu quero ver se eu trago, eu trago, eu trago, eu trago os dois. Eu quero também trazer o de Trophy, que é o de moto. Que, é, pro, que, é, que seria, é o grande turismo de moto, né. Sim, eu também… É, em alguns carros eu não tenho, eu tenho, eu tenho uma constante de volta aí. Mas nesse aqui especial, eu lembro. Eu lembro que. É, na Endurance da Rota 5 eu também não era constante. Eu, eu, eu não tinha uma constância de voltas com esse carro. Isso eu lembro, Catiano. Em outros carros também eu sou um pouco constante. Mas esse aqui eu lembro. Nesse aqui eu lembro que tanto na Endurance, na Rota 5, como aqui, eu tô, eu tô muito constante. Eu tô oscilando muito minhas voltas. É, se eu não me engano, a Renault Space eu também tava, eu, eu era um pouco inconstante com ela. E a última valeu pelo like, amigo! Mas tipo, eu tô preto porque. é.. Opa Vinaldo, beleza. Mas tipo, ano que vem eu quero. eu quero trazer.. Tipo, se, se minha situação financeira melhorar Eu pretendo sim trazer. Eu pretendo sim trazer mais jogos. Tipo. Dar um up no meu equipamento, né? Eu é trazer o melhor pra vocês, trazer, mais, trazer os outros Grand Turismo, trazer outros jogos de corrida também. Por exemplo, é, eu quero trazer o Test Driver Limita de 1 e 2, que eu gosto muito daquela série. Valeu pelo like, Vinaldo. Eu quero trazer essa série pra vocês. Eu quero trazer Midnight Club. Que é muito legal de trazer Trazer os, os outros Os Underground O Underground 1, o Underground 2 Trazer o anta Wanted Trazer também o que? A, a série de Speed No geral que eu é quero trazer Ou seja muito, tem muita coisa que eu quero trazer pra cá. Mas por enquanto infelizmente não dá. Então eu tenho que ir aqui andando. Eu tenho que ir andando com o que eu tenho, né? E como o que eu tenho são aqui os jogos retrô, o os os PS1, Super Nintendo, Mega Drive, eu vou trazendo ele. Então, eu curto muito. a assim, Forza. Forza, eu gosto da série. O... Forza, eu gosto da série Horizon. A série Horizon da Forza, eu gosto. A série Motorsports, eu já corri, mas não curti, não, não curti tanto. A série Motorsports. Eu curti mais. Eu curti mais a série Horizon. Eu não sei como tá o atual, né? Os Forsas atuais da série Motosport Mas eu sei que da, da série Horizon eu, eu, eu curto. Curto bastante. Forza Horizon. É, quando joguei a primeira vez, cara, eu curti muito. Porque, tipo, ele é tipo a vibe do test driver limit, só que melhorada. E cara, eu curti, curti muito quando eu joguei Horizon pela primeira vez. Midnight Club. É, eu gostei muito também. Então, o próximo Ford Motorsport é o concorrente do GT7, isso aí com certeza. E, Carlos Renato, valeu pelo like, amigo. Então, o próximo Ford Motorsport que vai sair, né, é o a é 7, né, que vai sair agora, né, o a 8. O Motorsport. Eu não lembro agora se é Ford Motorsport 7 ou Ford Motorsport 8 que vai sair agora. Eu sei que o próximo Ford da Motorsport, esse é o que vai brigar de frente com o Gran Turismo. Quando a gente tá falando do Horizon 5, eu falei, não cara, o Horizon 5 esquece, o Horizon 5 é outra proposta. Não tem como comparar o Ford da Horizon com o Gran Turismo. Assim, em termos de jogabilidade não tem como, é outra jogabilidade. O Forza Horus é um jogo mais descompromissado, mais arcade. Já o Motorsport, não. O solo Motorsport, quando sair, esse sim, a gente vai poder comparar a jogabilidade com o Gran Turismo 7. Agora, eu, eu quero ver os gráficos, tá? Quando sair GT7, eu quero, ver, eu quero ver os gráficos de Gran Turismo 7. Porque, cara, graficamente falando, Fosa Horizon é lindo. Graficamente falando, Fosa Horizon é lindo demais, cara. É um jogo muito bonito. Então, pois é, o, o Forza, é porque teve muita gente falando que eu quero ver a Gran Turismo 7 quando sair pra comparar com Forza, com Forza Horizon. Cara, não tem como comparar, já falei isso pra um monte de gente, mas tem gente que não, não entende. Que Forza Horizon, ele é um jogo mais, ab... é, um jogo mais de mundo... é um jogo de corrida, é um jogo de corrida, mas ele é mais mundo aberto. Ele é mais mundo aberto, ele é mais descompromissado, ele é mais arcade. Ele é mais arcade, do que simulação. O negócio é, quando sair o Motorsport, quando sair o um novo, um novo, um novo Forza Motorsport, aí sim, esse você compara com o Gran Turismo. Porque Gran Turismo é um estilo de... é, é automobilismo. Gran Turismo é automobilismo, é... E Foz Motorsport também Aí sim, a gente pode comparar os dois é, A jogabilidade A gente pode comparar a jogabilidade, a jogabilidade do Foz Motorsport com o Gran Turismo Agora graficamente falando Graficamente falando, vai ser a maior comparação, sabia? É, querendo ou não, graficamente quando sai Gran Turismo vamos comparar com Foz da Horizon Vai ser feita uma comparação é, gráfica quando sair de Gran Turismo com o Foz da Horizon. E assim, graficamente, eu espero que o saia muito bem, velho Porque olha... Graficamente falando, a referência é Foz da Graficamente Bora pros box, galera Volta 38. Beleza. Segundo pitstop. Beleza. O GT1 passou. Ele vai parar na 42. Nós vamos parar agora e que volta, galera. 38, né? nós decisão da parada. Mais 19. Me confirma aí. É 57? Me confirma aí, galera. Volta 57 a nossa próxima parada. Se eu não tô enganado, é isso. Tem que andar rápido. Tem que correr aqui, já né? fazer matemática, é complicado. Mas se eu não me engano é isso, é 57 a nossa próxima parada. Mas vamos ver, né? Porque eu... É, muita gente... Eu tô vendo muito de GT, O que eu vi, né? Um pouco que eu vi do, GT, do o GT7, ele tá ele tá aparecendo o que eles pegaram o GT Sport e deram e deram uma uma melhorada no gra... pegar o gráfico do GT Sport e deram uma melhorada. Beleza, vambora, vambora. Toma então, 9 segundos, 8 segundos do, do líder. Ah, vamos aproveitar que ele tá com o pneu em salto crítico e andar rápido. O pneu novo é 1.500, cara. Aí ah, já saiu uma volta de 1.17. E o GTA está na nossa frente. Ele tá, no, ele tá no estado crítico do pneu dele. Isso é que a gente tem que aproveitar. Esse pneu dele é em estado crítico. Vou pegar o vácuo. Boa, pegamos a liderança, galera. Antes de entrar nos boxes, que é ótimo. Olha, ele vai fazer mais uma volta, ele vai parar na 42, quer dizer... Tá ótimo pra gente agora. Essa é a última volta que eu vai ter com esse pneu duplo, esse pneu gasto. É hora de abrir. Pois é. é, se o estilo da Gameplay lembrar GT4, do tipo, você tem que fazer inúmeros campeonatos offline, as licenças, tem as concessionárias pra comprar os carros, tudo certinho, realmente vai valer a pena. E vamos ver esse preço também, né, porque, cara, o videogame já é caro, né? Tipo o PlayStation 5 é mais o PlayStation 5 está batendo, é o PlayStation 5 é seis mil reais. Um PS5. Tudo bem, vai sair para PS4. Aí tipo já quem não dá para comprar o PS5 pode comprar o PS4. Ou quem já tem PS4 já tá garantido que vai ter um jogo bom, pra... vai ter mais um produto para ele. Até aí, ótimo. O negócio é esse preço. O preço do jogo tá muito caro, velho. Muito caro. Bom, vem tudo de fora, né? O problema tudo é esse. Vem tudo de fora, então... A gente acaba se ferrando com relação a preço. Tá Valeu pelo like, amigo. Vamos entrar para uma hora de prova, galera. Vamos entrar para uma hora de prova. Uma hora de prova com 45 voltas, então é bem provável que a gente faça 90 voltas. É bem provável que nós façamos 90 voltas aqui, viu? bem provável que nós passamos 90 voltas. faz uma hora de prova, com 45 voltas. É bem provável que nós façamos é, 89, 90 voltas, mais ou menos isso, de corrida. Ou seja, essa coisa vai ficar pelo relógio. Essa coisa aqui vai ficar pelo relógio. Se eles... eles não... Olha, se eles... Se eles fizer isso já vai ser muito... Se... Oh, eu só não quero que eles façam o que eles fizeram no gt 6 Tá? Eu só não quero que eles façam o que foi feito no GT-6. Que ali sim é um crime. O que eles fizeram no GT-6. Quem jogou no GT-6 sabe muito bem o rol das Endurances foi. As enduras foram. Totalmente capadas. Eduardo Silvestre, valeu pelo seu like, meu amigo. Porque, cara, quem jogou GT6: as 24 horas Sem resumidas a 24 minutos. É criminoso. É, aquilo foi criminoso, as outras Endurances, 10 voltas, 12 voltas, só com simulação de gasto, só com gasto de pneu excessivo e combustível, a simular uma, corrida, uma endurance, cara, isso, isso não se faz, cara, isso, isso para mim foi, uma, foi criminoso no GT-6. É Estou indo para os o Porque, cara, duas It's exato: duas voltas, no máximo três. Dependendo do carro que você for pegar, vai dar pra fazer três voltas. E no. tinha alguns carros que dava para fazer três voltas, cara. E olha que é, eu sou um fanzaco do GT de Gran Turismo, cara. Quando eu vi aquilo e quando, quando eu jogando Gran Turismo, eu tava lá jogando Gran Turismo numa boa, o um sem quando entrou nas Endurances... Quando entrou nas Endurances, cara, sem brincadeira. Eu quase... Eu quase... Quase... dropei o jogo. Quase não, eu dropei. Eu dropei GT6. Eu só entrava no GT6 pra pegar os... os... Só pra poder pegar o... Vision, os carros Vision E pra jogar online com os amigos quando eles, quando eles Chamavam pra jogar online Porque eu ficava jogando GT5 Eu voltava pro GT5 E eu não tô nem brincando nessa Eu não tô nem brincando com isso, eu tô falando sério Eu voltava pro GT5 eu voltava pro GT5 para ficar jogando o GT5. Quando tinha atualização do GT6, eu voltava o GT6, atualizava e pegava os carros o, o que tinha de novidade. depois quando o pessoal fala quando o pessoal falam, bora fazer uma sala para jogar online bora aí eu jogava mas depois eu voltar depois cara eu voltar pro gt 5 sem choro nem vela Pablo, valeu pro like, amigo! <fazos> Porque eu queria confessar uma coisa É Porque no GT6 tinha um bug De pista molhada Que se você tivesse um carro Se você começasse uma pista de pista seca Ela ficasse molhada E voltava, e voltava a ficar seca e depois ficava variando Tempo seco e tempo molhado Se você tivesse um pneu de pista seca Mesmo com a pista molhada O pneu de pista seca é, Resolvia segurar as pontas, tinha esse bug no começo do GT6 que ele não foi corrigido, tanto é que eu fiz uma Endurance de, de, de novo eu fiz uma Endurance de eu fiz. sem brincadeira, eu peguei um carro com pneu, eu corri com... Eu fiz a endurance dela com o pneu de pista seca, com o pneu macio, e eu consegui fazer a Endurance toda sem trocar pneu sem trocar o pneu e sem abastecer, consegui até o final, três voltas. Depois, cara, é quando abriu o, o, o modo base pack, eu fiz as outras enduras que tá, as outras entre aspas Endurance que estavam voltando. Pra poder fazer todas as corridinhas lá. Porque, olha. Chamar aquilo de Endurance foi. Para os fãs foi chamar o fã de idiota. E outra coisa que também, é, principalmente no Brasil, fez muita gente se arrepender de ter comprado o GT6, foi o fato de que foi prometido, foi prometido o circuito de Interlagos no GT6, que ele não veio, só veio pro, só veio no Lute Esporte. Outra coisa também que fez muito fã... É, de gran Turismo, principalmente no Brasil, fica puto com, com a franquia. Beleza, estão chegando a nossa parada. Vamos parar na volta 57, galera. para frente GT40 pronto para levar uma volta Corrida. Oh, yeah. então... Já estamos chegando perto da nossa parada de bola. até agora. Um, um trailer que ele mostrou Fire Mountain, mostrou um pouco de como vai ser a... o é, um mapa do jogo. Isso então, eu vi. O restante eu tenho, que, eu tenho que depois dar uma olhada mais. Eu tenho, que olhar, eu tenho que ver mais conteúdo. gt 7 vai ver que, como é que vai que vai vir. Eu espero, sério mesmo, eu espero que o GT7 venha, venha bonito, venha bom pra caramba. Porque tem que vir. Tem que vir muito bom. Tem que, tipo, ap tem que, tipo apagar. Tem que, tipo, tirar a mancha que o GT6 foi. E tem que ser muito superior ao esporte. Beleza, volta 57. Vai ser a nossa parada de box. Vai ser a nossa penúltima parada. Não, lá fora 55 dólares. Depen olha, vamos lá. Se você dependendo de onde você trabalhe, são o quê? três, quatro horas de trabalho. Dependendo do que você trabalha e onde você trabalhe. 55 dólares são 3 horas de trabalho, 4 horas de trabalho. Aqui, é 350 reais, velho. 350 reais. É mais de um, é um terço. É com mais de um terço do salário mínimo, cara. É muita coisa. Se você é um americano, 55 dólares é 3 horas de trabalho. Três, quatro horas de trabalho, dependendo do, do que você trabalhe. Beleza, vamos para os boxes. A nossa próxima parada vai ser na volta 60... 76. E provavelmente vai ser a última, viu? ele vai parar na 76 e vai ser nossa última parada. E provavelmente vai ser a última parada. Deixa eu só me ajeitar aqui, galera. Me dá só um segundo... Na frente, o que é ótimo, saímos na frente do GT1, ou seja, a corrida agora tá mais tranquila, tá bem mais tranquila para nós. essa corrida agora saindo na frente do GT1. mínimo qualquer coisa para quem ganha salário mínimo qualquer coisa é inviável qualquer coisa qualquer cara se você ganha 3 mil reais de salário você já faz parte olha se você ganha entre três e mil reais de salário você já faz parte dos mais ricos do país se você ganha um salário mínimo entre 3 e mil reais você já faz parte dos mais ricos do país Você tem uma condição melhor de vida, você consegue comprar suas coisas. Pra quem tem salário mínimo, cara, a última coisa que vai pensar é comprar um jogo, é comprar um videogame. Tem coisa mais, tem coisa mais imediata, imediata pra fazer. Você ganha salário mínimo, cara. Comprar um jogo, comprar um eletrônico, é uma das últimas coisas que você vai tentar fazer. vamos seguir de frente, a gente vai parar, na... a gente agora para na 76 galera, tão tranquilo agora com esse carro, Jorge Ciro, valeu pelo seu like amigo. Isso porque, isso porque em Portugal O salário mínimo lá não é muito alto né? O salário mínimo português Era mais baixo Se eu não me engano da Europa E ela conseguiu Tirar um PS E em dois meses Ela comprou um Playstation 5 Quer dizer, já tira daí Ganhando 550 euros por mês Ela sabe, quanto ela sabe quanto ela tá ganhando? É. Dá, mais, dá quase 4 mil Ela tá quase 4 mil que ela tá ganhando. que o euro tá custando 6. Um euro é 6,50 e pouco. 6,56. Se você arredondar pra 6,50, dá uns 4 mil reais que ela ganha. Convertendo. Mas, tipo, eu não gosto de converter. Ele não gosto muito de converter salário, essas coisas, porque ela mora em Portugal, ela ganha em euro, ela compra as coisas em euro. O que a gente tem que ver é poder de compra, o poder de compra do euro e o poder de compra do real, cara. Cara, o nosso poder de compra caiu drasticamente. caiu muito drasticamente a nossa folha de compra talvez eu tenha uma ideia quando, quando o real estava no seu auge que chegou a custar muito menos que o dólar um dólar custava 85 centavos de real o dólar chegou a custar isso, 85 centavos de real que eu lembro É, só pra você ter uma ideia O que você comprava com 15 reais naquela época Hoje você precisa sabe de quanto? De 100 reais O que se comprava com 15 reais na, na época No aucho real Hoje se precisa de 100 Já tira daí O quão o pão desmoronou o nosso poder de compra. Daniel, beleza. Se aprochei aí para Endurance, cara. Já estamos com, já com quase uma hora e meia de corrida. Quer dizer, estamos chegando nos 30 minutos finais da corrida já, galera. Estamos chegando perto dos 30 minutos finais. Estamos com uma hora e vinte e três de prova. A Opa, Alan, beleza? por aí. Opa, Daniel valeu pelo like, Thiago valeu pelo like e Alan também valeu pelo like. Quem chegou com o like, muito obrigado, galera. Pois é, estamos aqui, ó 300 x. Coisa tá tranquila, viu? A coisa tá muito de boa. Já vamos dar uma roda no Venturi aqui na nossa frente. É muito de boa esse carro aqui, cara. É... A gente assumiu a ponta muito fácil, conseguiu abrir uma distânciazinha boa. No primeiro pitstop a gente ainda ficou atrás do GT1, no segundo também. Fizemos agora o terceiro pitstop, o GT1 nem chegou perto da gente. Ou seja, a coisa vai ser bem de boa. A coisa aqui tá sendo bem de boa. Vai chamando os amigos, galera. Vamos Na nascimento? Valeu, foi o seu like, amigo. Eita, lá vendo que vou ouviá Ai, ah, Segura. Beleza. Vem, Tri. Tomado uma volta. Lembro. Amigo Rapaz boa, boa noite Anderson Cara, se rodar vai ser bem No gasto baixo, viu Rodar vai ser muito baixo gráfico. Eu vou nem instalar no meu, porque eu sei que no meu não vai rodar. Eu sei que no meu não roda, então no meu nem arrisco. Beleza galera, uma hora e meia de prova, estamos nas últimas meia hora de prova. Aí ah, é bom, pelo menos isso né, mas ah, como ele é tem 8GB de RAM, eu só tenho 4GB de RAM, então o meu nem vai, certeza que nem vai. ter um pouquinho mais de memória RAM para poder ajudar um pouco. O meu nem isso, aí ah, eu vou nem a... o meu nem arrisco. Quem sabe futuramente, né? Ah, bom. Opa, segura, quase que quase que eu rodo. Eu já tenho o GTA V, Alan, ah, já tenho ele, já já peguei ele gratuito. Então, eu acho que eu conseguiria rodar o GTA IV no meu o meu notebook, mas o problema do GT4 é... é. placa de vídeo. O problema do GT4 é que ele precisa de um processamento gráfico muito alto. 4GB de RAM é... dá pra rodar o GT4 tranquilo, mas o problema é processamento gráfico. Como eu uso um notebook que não tem placa de vídeo. É Aquela famosa placa dividida integrada, com o processador, que você sabe que não funciona muito bem. Então, tipo... É, eu sei que vai faltar processamento. Eu posso até conseguir jogar pra mim. Jogando pra mim. Mas eu não consigo jogar é, transmitindo E aí vai faltar equipamento Aí vai travar tudo aqui se eu, se eu, Tipo, rodar o emulador Se eu botar o emulador pra rodar Botar o um OBS Pra transmitir live Vai faltar Eu sei que vai faltar É por isso que eu estou querendo, futuramente, tentar melhorar meu equipamento, comprar um PC melhor. Não precisa ser um PC top, mas tipo um PC que já dê pra rodar e transmitir de boa. Pra poder, tra pra poder futuramente, trazer os um jogo de pack 2. Vixe maria. Ah, não vai dar não. Alan, sinto muito, mas acho que não vai dar não. Se você quer fazer RP, você vai ter que precisar de pelo menos uma... Pois é. Por aí, viu? Por aí. Eu ainda botaria um pouco mais. Se, 700, que é uma, uma placa de 400 hoje custa 700, uma placazinha mais ou menos deve estar na casa dos seus 1.200 1.300 reais. Mais ou menos por aí. Eu acho que diria, mas eu, eu diria que mais ou menos uns 1.200 1.300 reais, uma placa decente. E Alan, pra fazer RP, você vai ter que precisar de placa de vídeo. Sinto muito lhe dizer, você vai ter que precisar de uma placa de vídeo, porque é muito pesado os programas que você vai ter que deixar aberto ao mesmo tempo. Porque você vai deixar aberto. Você vai ter que deixar de... aberto o... jogo o GTA V no no M você tem que deixar o 5 M aberto o Talker Voice que é o sistema de, de comunicar dentro do jogo tem muita coisa cara não é nada leve os, os, os, os aplicativos que terão que ficar abertos os programas que vão ter que ficar abertos então muito provavelmente você precisaria de uma placa de vídeo Pois é, reggae é pra PC game é top, velho. É Requer é uma configuração boa. 8GB de RAM já tá. Em tempo de memória tá bom. o resto você vai ter que melhorar. Assim, eu, eu eu gostaria de experimentar o RP uma vez, pelo menos uma vez na vida eu gostaria de experimentar o RP, ver como é que funciona. Mas cara, quando eu vejo a maioria do pessoal que faz RP, os RP que o pessoal quer fazer aqui, cara, ou é bandido, o RP de, é, só quer fazer RP de bandido, cara. E eu não queria fazer isso, eu queria fazer, eu não queria fazer nem bandido nem polícia. Você entrar no RP. E é bem complicado, cara. É quem sabe, né? Futuramente, vamos ver. E aí, chegando com o chegando like, muito obrigado mesmo. É, mas tá ligado que de zoeira, você tem que tomar cuidado, né? Porque muitos lugares, muitos, algumas cidades, podem considerar como anti-RP. Algumas cidades podem considerar como anti-RP. Só uh, querer fazer na zoeira. Ô, Pariel, valeu pro like. Valeu, Sita Sita like. Dependendo do, dependendo do servidor, ele é banimento definitivo. Por isso é, por isso que antes de entrar numa cidade você tem que ler todas as regras da cidade. Ligado nisso, cara, tem muito que faz isso. Prô, eu, mesmo se fosse entrar pra fazer o RP, seria de mecânico. Eu eu entraria de RP de mecânico, tranquilo. Mecânico, dependendo, se, dependendo da cidade, caminhoneiro, podia ser uma boa. Médico já não entraria tanto que médico, querendo ou não, cara, tem dia que é. É, é, médico, acho que não entraria muito bem. Agora, mecânico, eu entraria de boa. Dependendo da cidade, caminhoneiro. Se a cidade, se a cidade tivesse uma economia boa. Porque tinha uma cidade que eu cheguei a acompanhar. Porque eu, eu, eu tava vendo o RP de uma cidade que. É. E mais que eu acompanhava que cara, o RP é o caminhoneiro pagar muito bem. Beleza, oh. Vamos parar nos boxes agora, galera. A volta a 55 vai ser o nosso pit stop. Cara Eu não tô, eu não tô acompanhando esses negócios Aí fica difícil, né Beleza, vamos parar nos box agora, galera Agora não, é na próxima volta. 76 que eu vou parar, é na próxima. Eu tô achando que é nessa, ó. É na próxima. É na próxima parada que é pit stop. Cidade Alta é uma, é uma das cidades que tem emprego pra caramba que vale a pena você fazer um RP que, vale, que você vale a pena fazer um RP honesto Mas tipo Vamos lá de.. E de 10 de Streamers que vão fazer RP vão querer fazer bandido sete vão querer fazer é, streamer de bandido fazer, fazer RP de bandido e os outros três pelo menos um vai querer ser médico um policial e um quer fazer um RP honesto de mecânico de entregador Caminhoneiro, hum, ah, tô ligado. Cara, vamos para os boxes. Volta 76. É a nossa última parada dos boxes, galera. Última parada dos boxes. Porque a próxima parada vai ser na volta 95. A próxima parada é na 95. É na 95. Cara, mas é difícil, cara, fazer porque. Eu tô tenho... Eu ligado, mas cara, não é a minha. Não é a minha mesmo pra fazer esse conteúdo de, de bandido. Eu queria tentar provar que dá pra fazer uma RP de conteúdo com honesto no GTA. Se você ver a maioria aqui da audiência É o RP de Pacto, né, de bandido O pessoal de facção Ou policial você... Porque queria é tentar trazer um RP de conteúdo Sendo honesto E ser é um desafio gigantesco Bom, isso aí. Eu tô vendo se vai rolar ainda. Porque talvez eu nem entre no RP mesmo, não sei. Olha vou... o. Yuri, vale pro seu like. O cara vem falando de querer fazer o um RP honesto, outro vem falando de querer fazer pack. Aí é foda, aí é complicado, né, Alain? Aí tem que quebrar minhas pernas. Obrigado pelo like, viu Yuri? Últimos 15 minutos de prova, galera Guilherme Rodrigues também chegou pelo like, muito obrigado Gabriel Souza também chegou pelo like, muito obrigado É, né? E Bruno também chegando com like. E Glauber Giovanni, todo mundo tá chegando com like, muito obrigado pessoal. Pois é cara, fazer pack em RP é muito complicado outra você tem que entender de, você tem que entender de, você tem que saber você tem que entender de, administra, de administração você tem que saber administrar muito bem você vai ter que controlar a finanças vai ter que controlar estoque de, de material quer dizer, estoque de armas estoque de munição o produto que vai ser vendido pela FAC, Que sabe, é, é complicado, cara. Fazer... Eu só acho que, é, que é bom que é bom, É, é complicado para caramba. É, fazer parte Tem que saber muito de finanças. Ah, meu amiga. 4 mil ano passado Eu diria que é Hoje seria entre 5 e 6 mil reais Tá bem isso mesmo Eu diria, Tá bem isso mesmo é porque tu tem, um, tu tem um processador legal Teu processador Mas hoje o giga de RAM ajuda Mesmo rodando Mesmo rodando no gráfico mais baixo Cara, eu não vi Eu acho que eu, não, eu, não, acho que eu nunca vi o vídeo desse, desse Desse cara não é, Confuso acho que eu nunca vi Sendo bem sincero, acho que eu nunca vi o um vídeo dele. Pois, cara, é porque assim é tem poucas pessoas que acompanham no RP, tem poucos streamers que eu acompanho, é... e a maioria dos streamers que eu acompanho é no Facebook. A grande maioria dos estímulos que eu acompanho são no Facebook. No Facebook. É. A grande maioria dos estímulos que eu acompanho são no Facebook. Aí, tipo. Por exemplo, eu acompanho. Eu tava acompanhando o um Negresco. Só que agora ele só tá. O Negresco saiu. O negresto saiu do Facebook agora recentemente. Parece que ele foi para Buia. Ou foi pra. Parece que ele foi pra, pra Buia. Ou foi pra Nino? Não lembro. Porque o que saiu. Tem o Bob... o Bob, que é o Bob Zera do Facebook. Eu acompanho um pouco o RP dele. Tem o Didi que é do Facebook, tem a Yumi 18 que é do Face também, que eu acompanho ela bastante, e de vez em quando também acompanho a Sun Baby, que também está no Facebook. Geralmente eu vou um pouco mais esse. Eu acompanhava bastante também o cavaco quando ele fazia RP. O RP de mecânico dele era show de bola. Pesado Machado, valeu pelo seu like, meu amigo. Pronto, Capitão Nascimento eu acompanho. Capitão Nascimento eu também acompanho bastante ele. Pronto. De policial é o, o que eu acompanho é Capitão Nascimento. Capitão Nascimento eu também acompanha. Eu gosto do, do RP de policial dele. O Negresso eu gosto porque o negresco, ele, tenta, ele tentava fazer algo estilo Viralos Furioso. No começo. do Viralos Furioso. O RP dele, cara. Quero fazer uma gangue de, de pessoal de, de piloto de rua que, faz, que fazia roubo. Cara, isso eu gostava do RP dele disso. Isso eu gostava muito. Do RP do Negrete era isso, cara. Se fosse fazer um RP de bandido, seria no estilo de seria no estilo Velozes e Furiosos. Eu eu se fosse fazer um RP de, de bandido no... Era o estilo do que o Negresso fazia, faria. Era o estilo que o negresse fazia. Ser um assaltante de carro. Ser, ser um assaltante de carro. E que também fazia corrida de rua. Isso, isso, isso eu acharia sensacional Fazer. A fazer um. Nesse estilo bem do Velos Curiosos do começo. Quando ele tava na, no, na cidade do Conexão. Eu lembro muito bem, cara. Pois é, cara. É, quando ele tava no Conexão. Eu lembro, cara, que ele fazia um RP bem estilo Velos Curiosos. E eu, cara, eu achava sensacional, velho. O estilo do RP dele. Nesse estilo fazendo uma gangue de estilo Veloz furioso. eu curtia pra caramba velho, aí tipo se eu fosse fazer um RP de bandido seria nesse estilo do Negresco, que ele fazia, nesse estilo Galera, últimos cinco minutos de prova. Últimos cinco minutos de prova. Beleza galera, últimos 5 minutos de prova Estamos terminando a corrida Tranquilidade na corrida é só levar o carro até o final então, muito tranquilo gt1 está super longe é só levar o carro até... é só levar o carro até o final a sua rocha amigo Pois é, decorar os comandos de comer, beber, andar, é, comer, beber, chamar mecânico, chamar ambulância. Mas isso aí você, é, é porque isso aí você decora com o tempo. Esses comandos, esses comandos de RP você, você decora com o tempo. Se você é bandido, falar no, falar no ilegal é meio que tipo. É, é, você recorda com o tempo que, que você tá jogando. Ó galera, vamos entrar no último minuto de prova. Vamos entrar no último minuto de corrida, e automaticamente também na última volta. Então, vamos ser 89 voltas de corrida. Última volta, meus amigos. Entramos na última volta. Vamos fazer 89 voltas de corrida. Essa aqui vai ser a nossa última volta. Vamos lá. deu uma queda e voltou caiu e voltou caiu e voltou, Estamos de volta galera caiu e voltou Sim, é, liberou sim é, apareceu aqui, pra, pra mim apareceu não sei se apareceu pra você é que você tá uma você já tá na página 170, seguindo a 178 dias E, tá aí galera, Endurance finalizada. GT1 cruzou quase uma volta, um pouco mais, de um, menos 34.88, ele cruzou antes de eu cruzar as duas horas de corrida. Venturi em Segundo, GT40, R390 e Vector último. Tá aí, galera. Vamos ver aqui se a gente ganha outro carro prêmio. Ah, ah cara, tu então é o Negan, né, cara? Por isso que eu tava... Esse o tal no me era Estranho, eu já ia perguntar. Sério mesmo, cara, eu já ia perguntar. Beleza. Salva. Corrida. Cara, mesmo que você esteja bem fisicamente, fazer uma Endurance cansa. Cansa e cansa bastante. Querendo ou não, cara, é uma coisa de duas horas. Isso cansa a pessoa. Cansa muito. Bom, vamos ver aqui o carro-prêmio que a gente ganhou. Nós já ganhamos um carro-prêmio, que foi a Alteza. E ganhamos outro carro-prêmio. Que é o Corolla de Rally 97. Ou seja, ganhamos os dois carros prêmios da... que a Endurance proporciona. Então, meus amigos, nós já fizemos Calibra e fizemos Nissan 300 x uma corrida mais tranquila. A próxima Endurance de Roma... Cara, eu, eu gostei desse carro também, viu? O próximo carro a encarar Roma 2 horas... Tá aqui, ó. Vai ser o GT40. Vai ser uma coisa mais trabalhosa, mas vai ser bem interessante de ver. Cara, Pois é, nunca né? Nunca viu Corolla hatchback pro Brasil, né? Só vem sedã. Cara, e sendo bem sincero... Não, seria, muito, não seria, seria interessante a Toyota ter trazido um Corolla na versão Hatch, né, para o Brasil. Mas o brasileiro é se importa mais pelos sedãs, né? Agora nem tanto. Agora é pelos SUVs, né? Então, meus amigos, próxima Endurance está aqui. Próxima Endurance de Roma, GT40 vai ser o carro que vai ser utilizado. Mas eu vou ficando por aqui. Vamos ficar com a imagem do nosso Nissan 300 x Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. Nos vemos numa próxima. Um forte abraço e... Valeu! Fui!